Fala galera, me chamo Everton, sou empreendedor digital e nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como vocês podem estar estourando, bombando os stories do seu Instagram com estratégia simples, tá? Uma coisa bem simples que você deve entender, colocar na sua cabeça que se você fazendo você vai bombar o seu Instagram nesse ano de 2020. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá, deixa aquele like, comenta aí embaixo. O que você achou do vídeo, alguma sugestão de vídeo que você quer que eu faça, tá? E não esquece de ativar as notificações do vídeo, porque você vai receber as notificações dos vídeos novos sempre que eles forem lançados. Então, qual é a ideia do Instagram hoje, tá? O Instagram é uma plataforma, é né, uma rede social que tem que ter muito engajamento, tá? Quanto mais você tem mais engajamento dentro do seu perfil do Instagram, mais você vai ter resultados. Hoje o Instagram está mudando muito, tá passando por várias mudanças, principalmente o seu algoritmo que vai fazer com que o alcance do, das postagens orgânicas vai diminuir cada vez mais a partir que a medida é, que o pessoal para o tráfego pago tá quanto mais tráfego pago tiver o orgânico vai começar a cair porque o Instagram precisa mostrar essas pessoas que estão fazendo tráfego pago para mais pessoas tá então se você ainda não tem conhecimento sobre tráfego para é, impulsionar a publicação do Instagram começa a estudar sobre isso porque você precisa em algum momento fazer um posicionamento, alguma publicação de um Stories para estar tá alcançando mais pessoas, para estar tá ganhando seguidores, para estar tá ganhando clientes novos e transformando eles em possíveis clientes que vão comprar de você qualquer tipo de produto. Por que isso acontece? Hoje em dia, o orgânico, se você postar um Stories hoje, agora, nesse momento, você vai alcançar X% de, de pessoas, tá? Isso quer dizer o quê? Você não vai alcançar 90% é, do seu tráfego orgânico, das pessoas orgânicas que veem o seu perfil, tá? Vai ser um, uma porcentagem muito baixo E o que é que você pode fazer para estar tá aumentando esse tipo de porcentagem? Você partir para o Pago. Quanto mais tráfego Pago você fizer, mais você vai aparecer para as pessoas novas, tá? E você pode investir muito pouco, com apenas 10 reais, 20 reais no anúncio, do impulsionamento. Você já começa a alcançar várias pessoas novas e elas vão começar a seguir você naturalmente e você vai começar a ter resultados. O Instagram hoje ele tem que estar tá modificando a sua forma de engajar as pessoas, por quê? Porque com esse lançamento do TikTok, ele tá perdendo um pouco do tá virando uma distração para as pessoas, porque as pessoas estão usando mais o TikTok, por ser vídeos curtos, e deixando o Instagram um pouco de lado, mas a o Instagram é muito forte em questão a isso, tá? Então, se você é afiliado e quer ganhar dinheiro através do Instagram, você tem que partir uma hora ou outra para o tráfego pago. Por que eu digo isso? Porque você investindo em tráfego pago, você vai alcançar novas pessoas, e novas pessoas significa o quê? Novos clientes, novas pessoas vão estar comprando o seu produto, tá? E aí você vai vender muito mais como afiliado, e quanto mais você... É, trabalhar no orgânico, quanto mais o seu orgânico for bem engajado, seu perfil for bem engajado, quando você for anunciar, você vai gastar muito pouco, porque o seu, o seu perfil já é engajado, seu perfil já é performado. E quando você for para o pago, você vai investir bem pouco e vai ter muito alcance, tá? Então é isso. Tráfico pago e tráfico orgânico, andam é praticamente no mesmo patamar. Mas você tem que ter uma coisa na sua cabeça, você não deve ter apenas uma fonte de tráfego tá? Hoje o Instagram é uma grande fonte de tráfico, principalmente orgânico. Mas se você quer aumentar o seu engajamento e quer aumentar as pessoas que estão visitando o seu perfil, você já pode começar a migrar para as outras plataformas. Tá? Participar do Facebook, participar do YouTube, do Pinterest, do de blogs, artigos, fazer artigos. E aí você vai começando a ganhar tráfego de todas essas plataformas e aí o seu organo vai crescer muito mais. Tá? Por que você tem que fazer isso? Porque se eu, algum dia o Instagram cair, por exemplo, é, parar as pessoas saem do Instagram para ir para outra plataforma, o Instagram não tiver entregando o orgânico para muitas pessoas e tiver interessado somente no pago e você se prejudicar com isso, você vai ter tráfego de outras plataformas para você ainda continuar vendendo, tá? Se você permanecer em somente em uma que é o Instagram, se acontecer alguma coisa desse tipo, você vai se prejudicar muito e vai parar de vender. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, faça isso com isso vocês, investam no tráfego pago, invista no tráfego orgânico, vocês vão ver que vocês vão ter muito resultado e vai vender muito como afiliado, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esquece de se inscrever no canal, se você não for inscrito. E eu vou ficando por aqui. Fui.